Hello It's me I was wondering after like me to go over everything They pessoal voltei Novamente, para fazer esse vídeo com vocês, desse vestido que vocês vão ver aí na foto. Eu vou tentar colocar a foto original dele, que foi a cliente que me, me mandou. Eu não tenho gráfico, eu fiz já um, né, o, o olhômetro. E já tô fazendo esse segundo aqui, aí vim gravar para vocês verem como que faz, como eu faço, né? Na foto, vocês vão ver, no original, que os pontos são vazados. É um ponto alto e uma correntinha, só que ele tem fogo por baixo. E a cliente, ela me pediu ponto fechado, ao invés de ponto vazado como tá lá. Então, eu fiz ele com os pontos Todo fechado para não precisar, não precisar colocar forro que ela pediu aí esse aqui já é o segundo então eu já dei uma adiantada aqui para o vídeo não ficar muito longo então eu vou explicar como eu fiz e dar prosseguimento e ir gravando os pedaços para vocês verem como é que eu faço é o quadril aqui você vai tirar a medida pelo quadril né o quadril que eu preciso, a medida, 110 centímetros. Eu fiz aqui com 114, é 57 frente e 57 costas, só que ele é circular, então ele é todo feito de uma vez só, frente e costas. Não é com emenda, essa é a forma que eu estou fazendo, Ok. Na, na original não tem como saber se ele é feito todo junto ou separado, eu não achei gráfico, procurei, mas não achei. Então, eu fiz ele assim, todo circular. Aí, fiz com 114 centímetros de início, tá? Ele vai dar uma fechadinha aqui, porque no início aqui, né, da correntinha, ele fica um pouquinho soltinho. Mas depois eu tenho a parte de baixo, que também, todo caso, ele vai fechar de todo jeito. É, a agulha pra confecção da parte do vestido, eu tô usando a 1,75. Eu consegui, graças a Deus, achar dessa daqui, que é a que eu mais gosto. Eu já tinha já essa de cabo de madeira, a 1,75. Só que não tá aparecendo. 1,75. Só que eu não gosto de usar ela, não, porque eu não me adaptei com esses cabos, não. Eu gosto muito dessa aqui, e essa aqui é a número 2, que eu também vou precisar para fazer a parte do, dos quadrados. Aí eu fiz com o número 2, ok? E a parte do vestido para ficar mais fechadinho, eu usei a 1,75, o meu ponto não é muito fechado. Então, é na hora de fazer, aí vocês verem qual agulha fica melhor para o ponto de vocês. Não é uma regra, né? A gente sabe, cada um tem um ponto, tem uma tensão de ponto. É, então você vai medir, né? O quadril, vai ver a quantidade que você precisa de centímetro e aumenta um pouquinho. Eu aumentei quatro centímetros porque ele não é grudado no corpo, ele é soltinho. Aí vai fazer as correntinhas, vai unir e vai Rodeando. A diferença que eu faço, já mostrei até nos outros vídeos, acho que eu já mostrei no outro vídeo, mas se eu não mostrei, eu vou mostrar de novo. Quando eu levanto a correntinha, vou botar aqui bem pertinho pra poder ver. Deixa eu pegar aqui a agulha. Quando eu levanto a correntinha, eu levanto duas correntinhas e se ponho um ponto alto no mesmo lugar. Porque aí, ele fica todo fechadinho, Ó, Ele não fica aquele buraco que meio que vazado, tá? Eu levanto duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E assim ele vai seguindo, Ó, eu preciso, eu preciso do, do comprimento 1 um metro e 5 centímetros. Aí, eu já fiz esse pedaço aqui. Vou virar ele e vou fazer a parte do outro desenho com vocês para depois fazer os quadradinhos. Então vamos por etapa, tá? Vou pegar o fio. No final do, do vídeo ou eu falo, ou eu coloco na, na descrição do vídeo, mas é bem provável colocar na descrição do vídeo. A quantidade de linha, de novelo que eu usei. Até o momento, esse pedaço aqui e mais esses quadrados aqui que eu tô fazendo, foram dois novelos. Então, eu depois eu coloco lá na descrição do vídeo a quantidade que eu usei no total do branco, tá? Porque os quadradinhos pode ser sobras de linha, tá? Que a gente sempre tem em casa. Aí depois eu vou mostrar pra vocês sobre as cores, tá? Então vamos lá, como eu tô fazendo essa parte aqui, que é mais fechadinha, eu vou fazer com a 1,75, tô apoiando um pouquinho porque eu não, não enrolei aqui ainda, eu queria para poder mostrar pra vocês, que é a 1,75 que eu achei, acho que não vai dar para aparecer, então vamos lá, eu dou a laçada inicial, para quem tá vendo a primeira vez, né, no meu vídeo, Ó, eu introduzo a agulha, viro ela, ó, rodei, fez um E, ó. Nisso, eu giro ela novamente, ó, introduzo ela aqui, ó, e passo de uma vez só. Ó, passei. Fiz o meu nó inicial, tá? Isso aqui, toda vez que eu começo o trabalho, eu começo dessa forma. Vou abaixar aqui um pouquinho para poder não ficar focando e desfocando. Aonde eu comecei foi aqui, ó. Então, vamos lá. Quando eu, eu fiz a, a carreira de correntinha e levantei o ponto alto, ficou uma correntinha aqui pra baixo. Vai ser nessa correntinha aqui, deixa eu levantar aqui pra ver se vocês conseguem visualizar. Ó, aí depois que eu faço a correntinha, ela fica um, um elozinho, é nesse elo aqui que a gente vai percorrer todinho, ok? Ó, aí como eu já fiz a laçada, eu vou introduzir a agulha aqui, vou puxar. Puxei, vou jogar essa linha para o lado de cá, para o lado esquerdo, e faço uma correntinha. Novamente, eu vou passar ela para o lado direito, e vou fazer outra correntinha tá vou jogar lá para o lado esquerdo novamente e faço outra correntinha total de três correntinhas no próximo ponto que é esse próximo esse próximo elozinho aqui que da outra correntinha de baixo né do ponto inicial aqui eu vou fazer um ponto alto Bom. Tô com duas laçadas na agulha, pego essa pontinha aqui e jogo pro lado esquerdo. E vou fechar meu ponto, ó. Vou fazer duas correntinhas, vou fechando, vou escondendo esse, essa, essa pontinha aqui. Ó, vou fazer uma correntinha e duas correntinhas. Aqui na terceira, eu jogo ela para o lado direito novamente. Tá? Um, três correntinhas. Vou pular dois pontos aqui, ó. Que é esses dois pontos do início aqui. Pulo um, dois, no terceiro, aqui na terceira argolinha. Eu vou fazer um ponto alto. Um, dois, na terceira. Terceira, eu faço um ponto alto. Vou pegar essa linha e vou esconder. Vou fazer outro ponto alto. Vou pegar ela e já vou cortar, já vou arrematar, tá? Já escondi o fio. Já fica arrematado o início. Agora eu vou abaixar aqui por causa do foco, tá? Que eu botei bem pertinho para poder ver o início. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pular dois pontos no terceiro. Vou fazer dois pontos altos, ó. Esse vai ser o motivo nessa carreira. Eu vou fazer dois pontos altos, três correntinhas, vou pular dois pontos aqui da carreira de base e vou fazer mais dois pontos. Vou seguir assim até eu voltar, até eu chegar aqui, ó, tá bom? Acho que eu não esqueci de, de falar nada. Mas se por acaso eu lembrar que eu, eu esqueci alguma coisa, eu vou falando no decorrer. Vou percorrer essa carreira inteira assim. Dessa forma. Aqui, ó. Tem que tomar cuidado porque às vezes eu faço isso. Eu coloquei duas correntinhas. E como eu vou pular dois pontos, aí fiz duas correntinhas, só que são três correntinhas, porque se eu fizer duas correntinhas, ele vai ficar puxando. Então, coloquei três pra ele ficar bem abertinho, tá? Uma, duas, três correntinhas. Pula dois pontos no terceiro um ponto alto aí. Eu vou seguir até o final e volto para quando eu chegar aqui eu poder fechar com vocês, ok? Eu fiz aquela primeira carreira com vocês, mas deu uma adiantada aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque não ia não ia ter assim muito mistério. Eu dei a volta. Um, dois pontos baixos, três correntinhas, fechei, né? Falei que vocês que voltavam quando eu fecha, quando eu fosse fechar, mas eu vi, assim, achei que não tinha necessidade que ia ficar muito grande o vídeo. Aí, eu fechei aqui, ó, na terceira correntinha, fiz um ponto baixíssimo, vim aqui para esse espaço, um ponto baixíssimo, levantei três correntinhas e fiz dois pontos altos. Três correntinhas, dois pontos altos nesse nesse buraquinho aqui, fui fazendo assim. Depois quando eu terminei essa carreira, eu fiz o que Levantei três correntinhas, um ponto alto em cima de um ponto alto e aqui dentro eu fiz três pontos altos. Aí, aqui eu fui percorrendo, fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, eu fiz três pontos altos, ó. Eu fui fazendo assim. Pulando de 5 e 5 aqui, espaçozinho, faço um, um aumento com 3 pontos altos. Aqui, ó, nessa carreira aqui, ó, a mesma coisa. Vai, vai repetir o mesmo desenho. Aí aqui eu não fechei, deixei até pra fechar com vocês, ó. Aqui eu parei, parei no aumento, ó, fiz 3 pontos altos. Só que aqui, não, esse aumento não vai interferir, porque eu, eu não quero ele aquela saia justa, eu quero, eu quero ela um pouquinho aberta. Então, se eu fosse colocar dois pontos altos em cada, ela ia ficar retinha, aí eu não quis. Aí eu coloquei ó, três pontos altos, vem em cima do ponto de base, faço um ponto alto, no próximo ponto alto... E aqui dentro eu vou colocar dois pontos altos por cinco vezes, ok? Vou baixar aqui por causa do foco para não ficar porque o telefone vai ficar focando e desfocando, ok? Aí eu vou baixar aqui até chegar o sexto de novo, o sexto quadradinho Aqui ó. eu fiz com três aqui onde tava aqui agora percorri um, dois, três, quatro, cinco. Aqui é o sexto aqui é com três aí eu fiz faço três e ponto alto em cima de ponto alto. Aqui são dois. Terminando essa parte aqui, aí eu já acabei, porque aqui eu vou fazer só com dois. Dois desenhos desse, porque senão vai ficar muito comprido. Aqui, ó, aqui eu fecho na terceira correntinha. Tá focando. Aqui, ó. Conta uma correntinha, duas na terceira. Vai e fecha. Com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha pra poder cortar. Aí aqui é eu terminei. Meu desenho vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar a fita aqui. Ó, só o meu desenho aqui, ele ficou com 6 centímetros, tá? Essa parte aqui, desse vazado ó. Aqui, ele ficou com 6 centímetros. Agora eu vou cortar... Porque agora eu vou fazer o quê? Agora vem... O quadrado, essa parte aqui, que eu vou fazer os quadradinhos com vocês. Esse aqui já tá adiantado, deixei só o finalzinho para poder fazer e emendar com vocês, ok? Aí vamos lá fazer. Que ele vai vir aqui, ó, essa parte, eu vou tirar aqui, eu vou tirar essa parte aqui minha do branco, e vamos aqui. deixei essa parte aqui ó pra fazer com vocês e emendar também eu acho um pouquinho chato essa parte ó mas não não é difícil eu deixei para poder fazer com vocês vocês escolhem a cor que vocês quiserem o vestido ele é, é o que ele é uma cor mais clara fora dentro e uma cor escura fora. Tipo assim, ó, tom sobre tom, tá? Eu botei lilás aqui e um roxinho mais escuro. Amarelo clarinho e um amarelo mais escuro, amarelo ouro, um laranja, tá vendo? Mais clarinho, um laranja mais escuro. Eu usei assim, ó, só linha, que não é, não gasta muito. Aí agora eu vou fazer esse rosa claro com rosa mais escurinho. Depois o outro. Eu vou fazer esse verde mais clarinho com esse verde aqui, verde folha. Bom, aí vocês fazem as cores que vocês quiserem. Os quadradinhos eu falei que eu vou fazer com a agulha número 2, tá? O vestido eu faço com a agulha 8,75. Tentar ver se tá aparecendo aqui direitinho. Aqui eu vou dar início com cinco correntinhas vou fazer o quadradinho. Faço a laçada inicial, tá? Espero que esteja dando pra ver que não fique embaçado. Aí, aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, dois, Três, quatro, cinco correntinhas. Vou fechar aqui na primeira correntinha. Essa linha aqui eu vou passar para o lado esquerdo, que já vou cobrindo ela, ok? Três correntinhas. E mais três pontos altos aqui dentro. Um, dois. Três, quatro, contando com aquelas três correntinhas de início, ok? Preciso de quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Três, quatro pontos altos. Duas correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Duas correntinhas E fecho ela nas três primeiras correntinhas Aqui, ó Na terceira correntinha Ok? Aí fechou Um ponto baixíssimo Eu vou fazer o que? Vou percorrer Com ponto baixíssimo aqui, ó Nesses pontos altos aqui Até chegar No espaçozinho aqui Faço uma correntinha Puxo e corto Terminei esse rosa claro. É, eu falei que podia cortar esse fio aqui, que é aquele das cinco correntinhas no início, e eu faço aquele nozinho inicial e vou colocar aqui nesse meiozinho aqui. Aqui eu vou subir três correntinhas. Sempre joga o fio para o lado esquerdo. Quem é destro, né? Joga para o lado esquerdo. Vou deixar já, já ir cobrindo ele. Vou cobrir só nesse primeiro aqui, nesse primeiro espaçozinho aqui. Vou fazer aqui para baixo para não ficar saindo do foco. Aqui vai ser três correntinhas e mais três pontos altos. Que vai ficar no um total de quatro pontos altos. E depois duas correntinhas para fazer o lequinho, duas correntinhas agora vai ser mais quatro pontos altos, um, dois, três, quatro pontos altos, aí aquela aquela. Aquele fiozinho, você já pode cortar, porque já tá escondido aqui por dentro. Você pode cortar ele para não ficar atrapalhando. Eu deixei para fazer os arremates todos no final. Tem bastante quadradinho, aí eu deixei para poder arrematar tudo no final. Duas correntinhas. Aqui também, ó, eu já vou esconder esse fio aqui. Aí aqui vai ser quatro pontos altos. Eu tô com dois. Três. Quatro pontos altos, duas correntinhas, tá e aqui vai ser mais quatro pontos altos, três, quatro pontos altos até o final, duas correntinhas, que é aquele fiozinho aqui, ó, mais quatro pontos altos. Dois, três, quatro pontos altos, duas correntinhas, é o quadradinho normal. Só que tem gente que faz com três, aqui no vestido eu tô fazendo com quatro. Aí, duas correntinhas de separação e o último lequinho fazer esse aqui todo com vocês, porque eu tenho o último pronto, que aí depois eu vou só unir. 3, 4, 2 correntinhas e os outros os últimos 4 do leque, desse leque aqui. 3, 4, aí 2 correntinhas e aqui no final, fecha com ponto baixíssimo na última correntinha. Eu vou caminhar até aqui o meio pra poder cortar o fio, que eu não vou cortar aqui, não. Eu corto agora ele lá no meio pra depois fazer os arremate. Vou botar aqui embaixo. Ele tá focando, desfocando. Corta o fio. Agora eu já vou unir ele. Terminei com rosa. Agora o processo é unir. Ó. Eu vou fazer esse rosa aqui. E depois eu vou fazer um quadradinho branco para poder unir. E o próximo que eu vou colocar vai ser esse verde. Tá? Vou. Vai ficar um pouquinho, um pouquinho longo aí, mas eu vou fazer essa, esse fechamento aqui com vocês essa parte aqui eu acho um pouquinho, só um pouquinho enjoado que eu tenho que fazer emendando esse lado e emendando esse lado aqui tá, ele vem em zigue-zague ó, quando a gente vai montando ele igual aqui, eu fiz essa parte, eu começo com os três né, os três quadradinhos primeiro eu vou explicar pra vocês como que eu vou prosseguindo a emenda você faz o primeiro quadradinho tanto no branco quanto no colorido aí começa unindo o colorido no um todo branco e o colorido no próximo que você for fazer e emendar aí você vai fazer o seguinte: você vai emendar o primeiro colorido naquele branco que você fez, todo branco, aí depois você vai fazer o todo branco e vai emendar no colorido, e depois vai ficar um colorido sozinho. Então, você vai fazendo assim, ele vai ficando todo em zigue-zague, ó, tá vendo? Vai ficando assim, meio que de lado, né? Assim, assim, assim, até o, o comprimento que você precisa. Só que o último, antes de você fechar, aí você tem que fazer o quê? Eu faço assim, ó, eu coloco ele aqui pra saber aonde eu tenho que emendar, igual tá aqui, ó. Terminei o, o, o que eu precisava que o meu aqui eu vou falar pra vocês quanto tá dando eu preciso se eu não me engano acho que é de 56 centímetros. deixa eu ver aqui ó, tá dando o meu 55 centímetros. mesmo que eu mudei a, o lugar aqui que eu gravo mas ainda não, não dá pra mostrar tudo mas a minha o meu quadrado aqui tá dando 55 centímetros, tá? Isso porque eu também não, não tô esticando, deixei ele aqui, não tá... Tá bom? Aí eu fiz o quê? Coloquei a minha última parte em cima aqui, ó. Da, da, aquela de baixo. A parte lá da, da frente das costas. Não vai ter frente e costas, não. A gente que vai decidir. Aí aqui, ó. Eu sei que eu tenho que emendar o próximo. Ó. Vai ficar todo quadradinho com quadradinho e branco com branco, tá? Como eu falei, vai ficar um pouquinho comprido, porque eu vou, eu vou montar... Eu tô puxando a linha errada. Eu vou montar ele todo com vocês. Essas três aqui. Ó, só pra esse, esses quadradinho aqui, nessa medida... Tá dando 55 centímetros, 110 né, centímetros, tá dando. Eu gastei um novelo e só sobrou isso aqui por enquanto, ó. De um novelo só sobrou isso aqui. Só nessa parte do quadrado, tá? Um novelo. Vou ver se vai dar pra fechar, acho que vai dar para fechar todo sim. Aí vou baixar aqui para não ficar focando, desfocando, aí Vou dar a laçada inicial... Vou fazer aqui pra cima, peraí. Vou dar a laçada inicial. Vou pegar o meu rosa, que eu vou colocar meu rosa aqui na parte de baixo. Eu venho aqui, ó. Esque, ó não esquecendo que essa aqui é a parte da emenda, tá? Uma correntinha. Duas correntinhas, três correntinhas. Aqui vai fazer um lequinho, tá? Quatro pontos altos com duas correntinhas aqui dentro. Vou abaixar para não ficar focando e desfocando. Depois duas correntinhas nesse meio aqui, ó. Nós vamos fazer quatro pontos altos, duas correntinhas e vamos lá para o meio. E fica fácil de, de ver, ó. Como eu tô com esse aqui embaixo, então eu sei qual, quais são as partes que eu tenho que emendar. Então, essa parte aqui vai ser essa parte aqui. Ó, então, vai ficar assim. Aqui não tem emenda esse biquinho aqui. Então, esse próximo, esse próximo leque aqui, ele vai ser emendado nesse leque aqui, tá? Aí eu faço uma correntinha. Vou virar aqui um pouquinho para poder ficar melhor pra mim, aqui, uma correntinha eu vou emendar aqui e passo de uma vez só a minha agulha. Faço mais uma correntinha, volto aqui, ó, e faço meus quatro pontos altos aqui dentro: um dois. Três, quatro, ó, ficou unido, ok? Agora vai ser duas correntinhas. Uma, duas correntinhas, e vou colocar aqui ó, quatro pontos altos. Três. Quatro pontos altos, duas correntinhas e venho no meu leque. Vou fazer meus quatro pontos altos para poder emendar lá do outro lado. Três. Quatro. Uma correntinha, vou virar aqui de novo. Aqui, ó. Toda vez que tiver dúvida, eu vou fazendo assim, gente, pra poder não emendar errado, tá? Que não pode fazer a emenda errada. Eu vou emendar ele aqui, ó, no leque do branco, tá? Fiz uma correntinha, agora eu venho aqui, depois eu vou rematar esse fios todinho. Venho aqui no leque, ó, faço um ponto baixíssimo, passando de uma vez só a minha agulha, ó. Prendendo e faço uma correntinha venho no meu rosa de novo e vou terminar de fazer os meus quatro pontos altos, dois, três, quatro. Aqui, o, o, o restante, eu tenho que ir emendando, até chegar aqui no último leque, tá? Vou percorrer aqui emendando. Faço uma, uma correntinha, venho aqui, ó, no meu espacinho do branco, faço um ponto baixíssimo. Prendi. Mais uma correntinha, venho aqui, ó, no meu espacinho do rosa de novo... Puxar pra cá faço meus quatro pontos altos aqui dentro três, quatro, uma correntinha. Vou lá no meu espaço do branco novamente, aqui ó, e venho e prendo, faço uma correntinha. Venho no meu leque do rosa de novo e vou fazer meus quatro pontos altos para poder emendar dois três quatro, uma correntinha e vou lá no meu leque do branco e vou emendar de uma vez só passo a agulha dentro da correntinha. Uma correntinha e volto no meu leque rosa de novo e vou virando que vai ficando melhor para trabalhar, dois três, quatro aqui. Eu posso fazer as minhas duas correntinhas, porque aqui ó. e vou fechar lá onde eu comecei aqui ó no meu último leque tá então aqui é minhas duas correntinhas quatro pontos altos no meu espacinho rosa quatro pontos altos dois três quatro duas correntinhas para terminar e fecho aqui ó na minha última correntinha, onde eu dei início, passo a agulha de uma vez só, eu, como eu já falei, né, percorro ele com ponto baixíssimo até lá no meio do leque, São três pontos baixíssimo e o último dentro do leque, faço uma correntinha, puxo o fio e corto. Eu deixo sempre um pouquinho maior pra poder depois fazer o arremate. Porque esse aqui a gente tem que fazer o arremate bem feito, porque senão depois ele pode desmanchar, tá? E aí ficou emendado, deixa eu virar novamente. Aí ficou emendado, ó, meu quadradinho rosa. Agora vamos fazer o branco de emendado, o branco é da mesma forma que eu que eu ensinei fazer o rosa. Vou fazer cinco correntinhas, quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. Isso por quatro vezes tá? Aqui, ó, um, dois, três, quatro. Vou ensinei a fazer esse rosa claro, depois eu venho, faço a outra carreira de branco, igual eu fiz a carreira do rosa. Quando eu tiver nessa última carreira aqui do branco, que já é para emendar, aí eu volto com vocês, para não ficar muito grande. Aí eu já volto emendando todo o branco aqui e vou emendar aqui o verde, tá bom? Ó, ah, fiz o um quadradinho do meu branco. Aí, já fiz os meus quatro pontos aqui. Vou fazer uma correntinha para poder emendar. Eu procuro emendar sempre aqui, ó, por aqui, por essa ponta. Que aí eu venho aqui pro lado esquerdo e termino aqui de novo, tá bom? Então eu vou virar de novo. E vocês vão procurando a melhor forma para vocês emendarem. Aí eu vou virando. Aí aqui, ó. Meus quatro pontos altos tá pronto, minha correntinha tá aqui. Venho aqui, ó, no lequinho e vou emendar com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho aqui no meu lequinho de novo e faço quatro pontos altos. Esse branco vai ser quase todo emendado. 2 3 4 3 4 já que tá aqui uma correntinha, venho aqui no meu laranja, aqui ó, no quadradinho do laranja, e emendo novamente uma correntinha, venho aqui no meu branco, faço meus quatro pontos altos. Eu falei que ia ficar um pouquinho longo pra poder fazer com vocês, tá bom? Pra quem tem dúvida, é bom, né? Aí, vem aqui de novo, ó. No meu quadradinho laranja, eu vou emendar. Aí, venho no meu branco novamente. E faço meus quatro pontos altos pra poder emendar lá no lequinho, tá bom? Dois... Três. Quatro. Uma correntinha. Venho no meu leque aqui, ó. Laranja novamente e emendo. Uma correntinha. Venho no meu leque branco de novo. E faço o restante dos meus pontos altos, que são quatro pontos altos. E vou seguir emendando. Já vou virar porque já tá... Ficando ruim aqui. Vou virar aqui de novo. Agora eu vou no meu rosa. A rosa é aqui. Aí agora eu vou emendar aqui no meu rosa, tá bom? Já fiz meus quatro pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Aí agora eu venho aqui, ó. No meu quadradinho rosa, que aqui é esse espaço no branco e já vou emendar nesse espacinho aqui, faço uma correntinha, venho no meu branco novamente e faço quatro pontos altos, quatro pontos altos, uma correntinha, Vou voltar lá no meu rosinha de novo e vou fazer aqui ponto baixíssimo e uma correntinha. Venho aqui, ó, no meu branco, no meu leque. Vou fazer meus quatro pontos altos para poder emendar lá no leque do rosa: dois pontos altos, três, quatro pontos altos. Uma correntinha, vou lá no meu leque rosa, ó, aqui, ó, no meu leque rosa, vou emendar. Uma correntinha e venho no meu leque branco de novo para terminar ele. E assim eu vou virando para ficar melhor pra mim aqui. Vou fazendo assim. Três. Quatro. Aqui é três, quatro pontos altos. Uma correntinha e agora eu vou emendar aqui, ó, no meu vinho, tá bom? No espacinho do vinho aqui eu vou emendar. Uma correntinha, volto para o meu branco e faço meus quatro pontos altos novamente. Já tá quase terminando já ele, mas eu quero fazer tudo com vocês Porque aqui a emenda é um pouquinho mais chata. Ó. Volto aqui de novo no meu vinho, faço uma correntinha, volto no meu leque do branco de novo e faço meus quatro. Vou virar de novo e faço meus quatro pontos altos. Se eu não virar eu vou virar no meu braço eu vou ficar, vai ficando cansado. Deixa eu pegar minha agulha na minha forma. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha. Venho aqui, ó, no meu lequinho. Do meu vinho aqui. Emendo. Uma correntinha e volta no meu branco. Agora acabou as emenda. Eu vou fazer meus quatro pontos altos, duas correntinhas. Venho no meu leque aqui, ó. No meu leque, não no meu espaço branco, vou fazer meus quatro pontos altos. Aproveitar, vou abaixar aqui agora E duas correntinhas para finalizar Fechando na última correntinha aqui Vou seguir até aqui o meio para depois fazer o acabamento Seguir com ponto baixíssimo, tá, gente? Isso, quem quiser. Quem não quiser, arremata do jeito que tá acostumado. Deixa um pouquinho aqui, ó, comprido. Pra poder arrematar depois. Prontinho. O nosso branco está emendado. Vou virar novamente. Vou tirar essa fita daqui. Ela vai enrolando aqui na linha. Aqui, ó. Nossa parte que já está emendada. Emendado meu verde tá até aqui fora do lugar é assim Tô aqui agora falta só esse verdinho aqui pra poder emendar tudo emendadinho Aqui também vou dar início por essa parte para percorrer aqui, emendar e terminar nessa ponta aqui novamente, tá? Olha, falei, né? Essa aqui não vai dar, essa aqui foi o que sobrou do novelo. Não vai dar pra fazer essa, essa volta. E sobrou só isso aqui. Vou pegar outro, outro fio que aqui não dá mais, vou deixar para emendar depois, na hora da costura. Isso pra minha medida, tá, gente? Aí, vocês vão fazer a medida de vocês, aí que vai ter que ver. Sempre compra um novelo a mais, para não ficar na mão. Vou iniciar aqui, vou fazer um pouquinho rápido e aqui embaixo, porque cada câmera aqui não fica desfocando. Vou fazer esse pedaço, aqui eu vou emendar... Emendar aqui e emendar aqui. Três lados que eu vou emendar. Deixa eu puxar mais pra cá. Já fiz o meu leque, duas correntinhas, vou fazer os meus quatro pontos aqui. E já vou seguir pro leque novamente. Duas correntinhas, e já vou pro meu leque pra poder emendar. Na hora da emenda, eu vou virar aqui de novo. Deixa eu botar a linha aqui melhor de puxar. Ah, uma correntinha. Agora eu vou virar aqui para poder emendar, tá? Foi ah, emendar aqui. Quem quiser ir fazendo, arrematando, pode fazer. E eu não vou arrematar agora, não. que ó, venho aqui no meu meinho aqui, ó, do branco, tá vendo? E vou passar a agulha de uma vez só dentro da correntinha, faço uma correntinha, venho aqui no meu lequinho de novo verde e faço quatro pontos altos. E daí, e diante, eu vou seguindo... Emendando até chegar no meu último leque. Aqui já tem quatro pontos altos. Uma correntinha, vem aqui ó, espacinho do branco e vou emendar uma correntinha. Venho aqui no meu verdinho de novo e quatro pontos altos. Dois, três, esse quatro não vai sair da cabeça, de tanto quatro. Uma correntinha, aqui ó, no espaçozinho do branco, emendo, uma correntinha, venho no meu lequinho verde e faço meus quatro pontos altos, uma correntinha para poder emendar. Uma correntinha. Aí, venho aqui, ó, vou emendar aqui no vinho, tá? No meio aqui do vinho. Ó. Peguei, emendei uma correntinha, venho no meu lequinho verde e isso eu vou virando. Já tá puxando aqui. Meus quatro pontos altos De novo. Vou mostrar pra vocês como ficou aqui. Tô me baseando por esse azul e esse rosa aqui, tá? Aí aqui, ó. Emendei aqui, tá? Emenda aqui no branco e emendei aqui no lequinho do vinho, tá? Agora eu vou emendar aqui no branco novamente até chegar aqui no amarelo. Vamos lá, uma correntinha, venho aqui, ó, na minha partezinha branca, deixa eu puxar pra frente aqui, vai ficar melhor. Uma correntinha, venho no meu verdinho, quatro pontos altos. Uma correntinha, venho no meu branquinho de novo, passo aqui, puxo de uma vez só e uma correntinha. Já vou lá pro meu lequinho do verde. Quatro pontos altos. Três. Deixa eu puxar o fio que tá puxando. Quatro. Uma correntinha. Venho aqui, ó, no meu lequinho branco, introduzo a agulha, passo direto, já uni. Uma correntinha, volto no meu verdinho e vou virando. E quatro pontos altos aqui dentro. Agora não tem mais emenda, tá? Duas correntinhas vou fazer os meus quatro pontos altos aqui dentro, minhas duas correntinhas poder finalizar, e aí terminamos de emendar. Espero que tenha ficado bem explicadinho, para vocês não terem dúvida. Venho aqui na minha última correntinha, faço um ponto baixíssimo, vou percorrer até lá o meio, Poder cortar o fio. E cortei. Prontinho. Agora, vamos fazer... A metadezinha do quadradinho, que acho que é... Pra dizer a verdade, eu não sei nem qual é o nome desses três lados aqui, tá? Mas é a metade do quadrado, todo mundo vai saber. Eu já fiz bastante, mas aí, como eu emendei agora, ficou essa parte aqui, essa e mais três aqui embaixo. Então, eu vou fazer uma com vocês e depois eu termino de fazer o restante aqui, Tá? Como eu, eu gosto sempre de vir da esquerda para a direita, então eu vou fazer aqui. Esses fiozinhos aqui são chato porque na hora da gente emendar eles são chatinhos mas Mas eu não vou fazer o acabamento agora, vou fazer só depois. Vou deixar ele bem aqui e vou mostrar para vocês como caiu a minha tesoura. Vou mostrar pra vocês como que eu faço essa metade. Já emendando também com vocês, tá? Deixa eu colocar assim. Ah, depois eu vou dizer pra vocês quanto deu de quadradinho branco e de quadradinho colorido. Ó, pra fazer essa metade eu faço quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, fecho aqui na primeira, vou levantar três correntinhas, e aqui dentro eu vou colocar mais quatro pontos altos, tá? Vai ficar um total de cinco, mas eu, eu não coloco correntinha de separação aqui, não. Vou fazer mais quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro, duas correntinhas e vou fazer mais cinco pontos aqui agora. Um, dois. Três, quatro, cinco. Quem quiser fazer ele larguinho, pode depois dos quatro pontos fazer uma correntinha, mas eu não quero não, então vou fazer os cinco juntos, tá? Vou puxar esse fiozinho aqui pra fechar. Aqui, ó, vou levantar três correntinhas. Uma, duas, três. E vou virar para meu lado do avesso aqui. Aqui nesse último pontinho da carreira de base aqui, eu vou colocar quatro pontos altos aqui dentro. Por isso que eu falei, quem quiser, coloca uma, uma correntinha de separação, mas eu não quero. Eu quero ele fechadinho, então, eu vou colocar aqui dentro mesmo, nesse meio. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos duas correntinhas venho aqui ó no meu meinho vou fazer o meu leque aqui dentro quatro pontos altos duas correntinhas e quatro pontos altos Deixa eu puxar mais fio aqui quatro duas correntinhas e mais quatro aqui dentro Aí, ficou o meu leque. Agora, duas correntinhas. E venho aqui, ó, nesse último aqui, onde a gente levantou as três correntinhas. Venho aqui nesse meinho aqui e vou fazer cinco pontos altos aqui dentro. Quem quiser fazer com uma correntinha de separação, faz quatro pontos altos, uma correntinha e mais um ponto alto, tá? Eu não quero com um correntinha, que eu quero ele fechadinho. Vou fazer os meus cinco pontos altos aqui junto. Espero que tenha ficado bem explicadinho. Vou levantar três correntinhas. E agora eu já vou pra emenda. Vou virar, que ó, tava aqui. Vou virar ele pro meu outro lado. E aqui eu venho no meu quadradinho. Nesse primeiro lequinho aqui, ó. Não dá pra me ver, mas acho que dá pra vocês verem aqui. Vou pegar aqui, ó, e vou emendar. Vou passar um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, vou voltar aqui, ó, nesse primeiro, meu primeiro pontinho, e vou fazer quatro pontos altos aqui dentro. Que é fazer com calma, pra poder não ter dúvida e vocês entenderem direitinho. Fiz meus quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou voltar lá no meu roxinho aqui, ó, e vou emendar aqui, tá? Um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou voltar aqui no meu branquinho de novo, vou fazer quatro pontos altos aqui dentro. Dois, três, quatro... Uma correntinha, venho aqui no meu roxinho de novo e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, volto no meu branquinho e faço mais quatro pontos altos aqui dentro, que é o meu lequinho que eu vou emendar lá no meu outro leque. Ó, três, quatro, uma correntinha. E vou emendar aqui, ó, no meu branco, tá? Ó, vou emendar aqui no branco, aquele lequinho do branco, tá? Puxei de uma vez só, uma correntinha, volto aqui no meu lequinho e faço quatro pontos altos aqui. Dois, três, quatro. Uma correntinha, volto aqui, ó, agora no meu amarelinho, e vou fazer um ponto baixo pra unir uma correntinha e volto aqui no meu branquinho de novo. Quatro pontos altos. Uma correntinha para poder unir lá no meu amarelinho de novo. Tá? Aqui. Um amarelinho. Uma correntinha. E aqui, ver se tá pegando bem, vamos colocar aqui dentro, ó. Aqueles cinco pontos altos, vai ficar quatro por um lado e um pro outro. Aí, aqui, nós vamos colocar os meus quatro pontos altos aqui dentro. Já fiz um, deixa eu virar aqui que tá ficando ruim, dois, três, quatro, preciso emendar nesse amarelo aqui. Vou fazer uma correntinha, venho aqui nesse, no lequinho do amarelo, vou emendar aqui. Emendei no lequinho do amarelo. Uma correntinha. E volta aqui, onde eu fiz os quatro pontos, vou fazer um ponto alto aqui dentro. E acabei. Uma correntinha e posso cortar o fio. Aí emendamos a metadezinha do quadrado. Aqui no roxinho, aqui no branco e aqui no. No amarelo, ok? Aí agora eu vou fazer nos outros. para poder costurar. Ó, todo terminado. Tá bom? Aí agora eu vou terminar o meu restante aqui, que eu tenho que fazer mais quatro. E depois eu volto a poder emendar lá no vestido, na parte do vestido já, tá bom? Então vamos lá. É, aqui, como eu tinha... Tinha falado antes, né, nós terminamos de, de fazer a metadezinha do quadrado. Eu terminei as outras quatro, que o meu ficou cinco, eu amendei uma com vocês, ficou faltando quatro. Aí, já tá todinho pronto. E agora, onde eu vou emendar, eu fiz uma, uma carreira de pontos baixos. Eu deixei um pedacinho aqui, pra mostrar como é que eu faço. Eu comecei aqui, arritou aqui. Eu vou aproveitando, já vou escondendo já essas linhas que já ficam aqui, ó, que eu não arrematei. Deixa eu aqui. Aqui. Aqui é o meio, o meio do quadradinho. Eu faço dois pontos baixos aqui dentro. E cada uma carreira dessa daqui de ponto alto, eu faço três pontos baixos. Um, dois, três. Próxima carreira. Um, dois, três. Deixa eu ver se estão vendo direito. Aqui. Aí a próxima carreira... Esse aqui. Aqui dentro eu vou fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Já passo para cá o meiozinho. Vou fazer dois pontos baixos aqui. Um. 2 Já vem aqui, já vou contando a linha. 1 2 3 Tá. Vou era abaixar por causa do foco aqui da da câmera. Um, dois, três pontos baixos, já cobrindo aqui a linha. Um, dois, três. que eu vou jogar essa linhazinha aqui para fora. Aqui no meiozinho eu faço dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos. Agora vamos para o ponto alto: três pontos baixos próximo ponto três pontos baixos, dois três próximo dois pontos, três pontos baixos, aqui estamos na metadezinha. Eu já fiz três duas correntinhas aqui que eu comecei, então, aqui eu vou fazer só um ponto baixo e vou fechar. Na segunda correntinha aqui, uma correntinha, espaço aqui poder cortar. Aí, ó, fiz a volta inteira em pontos baixos. Agora, eu vou organizar aqui para poder costurar. Esses aqui, ó, são tudo os arremates que eu fiz. Já fui arrematando as pontinhas. Acho que aqui agora é cortar. Vou pegar aquela parte do vestido que eu já fiz. Eita, quase embolei a linha aqui. Puxei muito a linha. Vou costurar ele aqui. Esqueci de arrematar aqui. Aqui, quem tiver esses marcadores, né, marca com marcador. Quem não tiver, aí o um fiozinho de, de linha dá, ok? A gente tem que marcar aqui o meio tudo direitinho vocês a parte que quer é deixar para frente com a parte que quer é deixar para trás deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui que ser ponta com ponto, tá? Para poder costurar. Tem que ver onde tá a metade aqui do... do vestido... Tem que se aguentar o meio dele aqui, a ponta dele. É um pouquinho só demorado, mas. Até achar o meio dele aqui. Cortei, ainda né? ficou um fiozinho aqui ainda. Eu vou colocar aqui ó na primeira na ponta deixa eu colocar aqui que eu vou mostrar que não pega a ponta toda aqui do lado pera aí que eu já vou colocar vou demonstrar não vai sair aqui do lugar ver mais ou menos uma distância que não vai soltar Podem estar então, fazendo isso aqui com o marcador ou com a linha, tá? Aqui é onde eu vou estar tá me baseando para poder estar tá costurando. Isso aqui é a parte da frente. Agora, deixa eu botar aqui a parte das costas. um som. Não sei se dá pra ouvir aqui no áudio do vídeo, mas é lá do outro lado da rua que tem um bar que eles colocam a música tão alta que parece até que aqui do lado. Em vez assim, diz que aqui do lado. Aqui. Prontinho. Agora eu vou fazer o que Como eu vou costurar... Vou virar ele pelo lado do avesso. Já tá marcado aqui. Todinho, Vou virar ele pro lado do avesso. Pra poder costurar. Ok? Aqui, ó. Tem que tomar cuidado que às vezes. Se não colocar direito, solta. Já coloquei. Vou utilizar essa agulha a tapeçaria. Já mostrei em outro vídeo também, mas... Quem não tiver visto, esteja vendo pela primeira vez, essa agulha aqui pra tapeçaria, tá? Eu guardo aqui dentro. E vou usar a linha de algodão também, ó. Mesma linha. Pra poder tá costurando. Tá bom? Corta um... Como é que é restinho, eu vou fazer com esse restinho aqui mesmo. É que decide o lado que quer começar. E vou mostrar pra vocês como que eu costuro. Vou ficar aqui mais próximo pra poder ver se dá pra visualizar direitinho. Vou pegar essa parte aqui de trás, ó, lá do avesso. Vou introduzir aqui a agulha. E vou pegar essas duas correntinhas aqui, ó. Da correntinha que eu fiz, que eu passei por último aqui no quadrado, tá? Ó. Passo pelas duas. Você pode dar um nozinho normal. Eu não faço isso não, eu faço direto com a agulha, mas pra mostrar pra vocês fica mais fácil. Aqui, ó, vai ficar... Essa argolinha, eu passo por dentro novamente, tá? Fica bem seguro. E já vou esconder esse fio aqui junto. Aí eu pego uma correntinha de trás... E uma correntinha daqui da frente, ó, das duas bandas e vou costurando, tá? E já escondendo esse fio aqui. Venho de novo, introduz a agulha aqui na correntinha de trás e no ponto da frente. Eu cortei, como o fio tá bem grande, vai ficar um pouquinho só chatinho para tá puxando é assim que eu costuro, tá bom? Ó. Venho de novo aqui, venho no ponto aqui da frente, ó, vou puxando, e aí ficando, ó costuradinho. Aí eu vou costurar o meu aqui e volto no finalzinho para terminar o final aqui junto com vocês, tá? Prontinho. Ó, aquela marcação que eu fiz deu certinho a minha. Vim mostrar para vocês. Deixei só um pedacinho aqui no final, ó, que bateu certinho, tá vendo? Colocando ponta com ponta e você marcando ou com o marcador ou com a uma... Com a linha, né? marrondo dá certinho. Aí eu deixei só esse pedacinho aqui pra eu terminar com vocês. Já fiz a minha já todinha. Aí eu vou terminar aqui de costurar. Deixei só um pedacinho. E já vou virar ele. Caso vocês virem que vai faltar algum ponto aqui, aí é só casear, costurar dois no mesmo lugar. Mas, ó, bateu certinho. Nem vai sobrar ponto, nem vai faltar ponto, ó. Tá bom? Aqui, ó. Aqui eu já vou fazer o arremate. Vou dar um nozinho, tá? Mais um aqui. Vai. Deixar ele bem fechadinho. Agora é só passar por dentro. Vou virar aqui eu passo por dentro do ponto aqui, ó, pra poder esconder o fio. Deixei a linha sair da agulha. Aquele pontinho onde costurou, que vai enfiar a agulha, poder fazer o arremate, ok? Aí eu acabei. Agora eu vou virar pra vocês verem. Ó. Todo costuradinho, tá? e a costura. Agora... Vou subir ele. Deixa eu tirar aqui. Não, Bati. Vou falar pra vocês quanto tá medindo aqui agora de comprimento. Ainda tem. Tenho... Ainda tem um acabamento aqui, ó. Embaixo. Tá? Vou mostrar pra vocês. Ficou certinho, ó. Tudo costuradinho. Tudo costurado. Aqui. E agora que eu não sei onde eu botei a fita. Depois eu vou falar pra vocês. Eu não sei onde eu botei. Vou falar quantos centímetros tá medindo aqui, ó a parte de baixo e vai subindo, ó. Aqui, aqui vai ficar a parte do quadril com o bumbum, indo pra cintura, tá bom? Aí na cintura eu vou fazer tipo uma cavazinha só pra dar uma entradinha na cintura, não vou diminuir muito não, eu vou mostrar pra vocês. E aqui embaixo... E vou casear aí, Vou casear, não, né? E vou descer ele aqui todo em ponto alto. Deixa eu mostrar. Vou pegar a linha aqui. Vou mostrar pra vocês como é que vai fazer. Eu fiz três carreiras de pontos altos no outro. E vou fazer três carreiras aqui. Vou pegar esse daqui. Vou fazer três carreiras nessa daqui também, de pontos altos, vou fazer a beiradinha, a barra embaixo do vestido, tá? Aqui, uma correntinha, duas, três correntinhas, no próximo aqui, vou colocar um ponto alto. Vou pegar essa linha aqui e já vou passar pra cá para esconder ela, igual nós fizemos lá em cima: é, três pontos baixos. Aqui vai ser três pontos altos, ok? Vou pro próximo fazer três pontos altos. Ele tá insistindo aqui. A linha deixa eu cortar ela aqui. É não cortar o fio errado. Deixa eu cortar ela. Aqui fiz um, vou fazer o segundo, dois, três pontos altos. Aqui de novo, um, dois, três pontos altos. E aqui dentro, ó, nesse meiozinho aqui, vou fazer dois pontos altos. Um, dois, ok? Até o final... Isso por três vezes, eu vou fazer essa primeira carreira toda, depois eu venho em cima aqui, vou fazer a segunda carreira, ponto alto em cima de ponto alto, e depois a terceira carreira. Aí, eu mostro pra vocês como é que ficou a minha, tá bom? Aí, terminamos essa parte de baixo, e vou já logo pra, pra, pra cima, tá bom? Então, vamos lá dei uma adiantada boa aqui no vestido pra o vídeo não ficar muito comprido. E vou tirar alguma... Assim, não é que tirar dúvida, né? Eu vou passar aqui o que eu fiz para não ficarem com dúvida. Mas se caso ficar, é só também me perguntar que eu esclareço alguma dúvida de vocês. Que eu tentei, assim, fazer o máximo aqui. E vou tentar também o máximo a passar a, a explicação para vocês, para quem quiser fazer, conseguir fazer o vestido. Nós paramos aqui, ó. Vou chegar pertinho pra vocês verem, nós paramos nessa carreira aqui de três pontos altos, em cada ponto alto, aqui ó, fazer três pontos altos, aí pula para o próximo, três pontos alto aqui no miolinho, também três pontos altos e assim percorrendo ele todinho, tá? Aqui também, ó, nesse meiozinho aqui, ó, três pontos altos. Aí pula para o próximo aqui, ó. Vai é, percorrer ele todinho em três pontos altos em cada. Cada um uma carreira dessa daqui vai ser com três, tá? Aí, ele ficou todo assim. Eu fiz o meu, a minha barra, né, com três, três carreiras de ponto alto. Uma, duas, três carreiras. A última, eu fiz toda em ponto baixo, tá? Não tem segredo nenhum, é ponto em cima de ponto, tá bom? Ó, chegar bem pertinho pra vocês verem que não, não tem segredo nenhum. Para quem tá acostumada no crochê, tira de letra. E para quem também quiser fazer, que não, não, não tá muito tempo no crochê, também consegue fazer, ó. É só ponto alto em cima de ponto alto. E a última carreira eu fiz com ponto baixo. Mas aí também fica a critério de cada um, se quer fazer com mais ou com menos. Eu vou botar aqui pra vocês verem como é que ficou ele aqui. Ó. Aí ficou assim. Aí eu falei que depois desse desse passo aqui, eu ia subir ele, né? Porque ele é feito de baixo pra cima. Aí terminei essa parte de baixo, subi. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como eu fiz. Ele já tá todo pronto aqui, mas é todo em ponto alto, já medi aqui com vocês. Aí eu dobrei ele no meio. Vou virar para vocês conseguirem ver, porque aqui não tem como eu mostrar. Então vou virar ele assim de frente, tá? Que eu dobrei ele assim. Tem que ser certinho. Ver onde é o meio dele e dobra aqui. Foi o que eu fiz. Marquei onde, onde é o meio dele aqui, ó. Ainda continuo com pouco espaço. Aqui. Eu dobrei ele aqui e marquei. Vou levantar pra poder ver. Se dá pra mostrar. Aqui. Aqui, ó. Delimitei ele a frente e as costas, Marquei assim. Marquei com dois marcadores, mas você pode marcar com, com linha, quem não tiver o marcador. para poder ele não... vocês não perder o meio dele aqui, tá? O outro lado eu fiz a mesma coisa, ó. Marquei também. Da mesma forma, tá? Essa marcação aqui é por quê? Porque nessa, nessa medida aqui, eu fiz... Fiz umas diminuições aqui, uma carreira assim, uma carreira não. Aí eu fiz duas diminuições, uma diminuição das costas e uma da frente, só para ele dar uma entradinha aqui, como se fosse a cintura, tá bom? Aí, eu vou falar pra vocês onde eu comecei a med a... a medida aqui que eu comecei a diminuir ele aqui é onde eu marquei para essa parte aqui, ó, que ele tá grandão e meu espaço aqui é muito pequeno, espaço da para a câmera pegar tudo e o espaço dele, tamanho dele. Aqui, ó, daqui do início, onde eu comecei até aqui, vou falar para vocês quantos centímetros tá dando. trinta e dois centímetros tá vou colocar aqui direitinho peraí eu marquei aqui quase trinta não é 34 centímetros ó eu vou subir devagar para ela poder pegar o foco ó não é 35, é 34, tá? Aqui, ó. 34 centímetros. Vamos uhum. dessa parte aqui de baixo até aqui, aonde eu vou fazer a diminuição pra poder fazer uma, fazer uma entradinha aqui da cintura, tá? Aí eu fiz, agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. A minha parte marcada vou pegar a agulha aqui ela decide cair né aqui Ó, essa essa carreira aqui ela não tem ela não tem nenhuma diminuição é ponto alto em cima de ponto alto aí eu, ó, eu marquei aqui, tá vendo? Deu 34 centímetros aqui. Fiz uma carreira, vai dar um total de 35 centímetros, mais ou menos. Aí, aqui, como eu, eu marquei, essa ponta aqui tá pegando as costas. E essa ponta aqui tá pegando a frente, né? Porque eu dobrei ele aqui no meio. Então, eu fiz o aqui uma diminuição nas costas, que é aqui, ó, esse ponto aqui. Ó. Aqui tá uma diminuição. E aqui, ó, na parte da frente, eu fiz mais uma. Ó, tá vendo? Duas diminuições. Ok? Ó, dá pra ver direitinho. Esses dois aqui, eu fiz a diminuição. Aí, a próxima carreira, eu não, fa eu não fiz nenhuma. Se alguém quiser ele mais fechadinho, assim, pra cintura, pode a próxima fazer a diminuição. Não fiz. Aí, aqui, eu fiz mais uma, ó. Uma aqui, na, atrás, e mais uma aqui, ó, na frente, ok? Duas diminuições, que já é duas carreiras. Ó, tá vendo? Dá pra ver direitinho. Tô fazendo devagar para poder ver. Aí, vou subir mais uma carreira. Não tenho diminuição. venho para a próxima. Aí, aqui é eu fiz, ó, uma diminuição aqui... E uma diminuição aqui. Aqui tem um ponto só entre os dois, aqui um ponto alto só entre as duas diminuições, tá? E a próxima eu fiz também. Aí eu não pulei, não. Já vim direto para a próxima, fiz mais uma diminuição aqui, passei dois pontos altos, e aqui eu fiz outra diminuição, prontinho. Então eu fiz um total de. Uma, duas, três, quatro com essa daqui. Quatro carreiras com diminuições. Dos dois lados. Tanto esse lado aqui quanto o lado de lá. Tá bom? Aí depois eu subi, marquei aqui, porque aqui daqui pra cima não tem mais diminuição. Deixa eu ver aqui se tem alguma diminuição ainda. Aí aqui não tem... Aqui pulou, deixa eu ver. Aqui tem essas últimas diminuição. aqui eu pulei um, pulei dois, três, quatro carreiras. Quatro carreiras. Na quinta carreira, eu fiz uma diminuição aqui, ó. Fiz uma. Fiz duas. E fiz três. Ok? Porque aqui já pega a parte do peito. Então... No, no busto eu queria com, se eu não me engano, eu tinha 110, eu queria mais ou menos com 108, por aí. Mas eu vou botar aqui na mesa e vou mostrar pra vocês quanto tá dando. Então, aqui nessa, depois depois das diminuições aqui, eu pulei uma, duas, três, quatro, cinco, na sexta carreira, eu fiz, fiz essas três diminuições aqui, tá bom? Pra ele ficar um pouquinho mais fechado aqui na parte do, do peito, do busto. Deixa eu mostrar aqui. Como eu me nele. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês quando tá dando aqui. Essa parte da diminuição aqui, ó, na cintura. Tá dando 52 centímetros nessa parte da cintura. Porque aqui embaixo... Aqui, ó. Onde tudo começou, eu tô com 57 centímetros, ó. Que eu falei pra vocês que... Que precisava de 114 centímetros, para poder ficar um pouquinho mais largo, tá? Aqui, aí, tá dando 57 centímetros aqui, aí eu subi, não fiz nenhuma diminuição, fui subindo ele. Aqui, quando foi chegando próximo, aqui é a cintura, que eu fiz a diminuição, meu ponto... Igual eu falo pra vocês, né? Tô com a agulha 1,75, Quanto ponto vai fechando. Então, aqui ele tá dando 54 centímetros. Quando cheguei aqui na cintura, ele tá dando 53,5. Aí, aqui foi onde terminou a diminuição, aquela hora que eu mostrei da cintura, que eu não fiz mais. Aqui tá dando 51 centímetros. Depois que eu terminei de fazer as diminuições, é onde eu faço as três últimas diminuições, tá? É aquela parte já do peito. Aí aqui tá dando, ó, debaixo da cava aqui, ó, tá dando 50 centímetros. Aí vai subindo. Aqui já é a parte já do busto. Aqui tá dando já 47 e meio. Porque eu diminuí lá tá aí, ficou dando aqui 57, 47 e meio aqui. Eu separei a manga, eu vi mais ou menos quanto centímetro eu queria pra manga e quanto centímetro eu quero para o vestido lá no início do vídeo eu dei uma olhada lá no início eu falei que eu precisava de 105 centímetros, mas não é eu tava precisando de 95 centímetros, não era 105, de comprimento. Então eu vi quanto eu tinha todo um vestido, desde aqui dessa ponta aqui, ó. Desde essa ponta aqui até essa parte aqui da cava. Antes de eu chegar na cava, eu vi quantos centímetros eu tinha e mais a quantidade de centímetro que eu precisava pra fazer a cava. A cava que eu tô fazendo, ela. Com com 50 centímetros dobrada, então ela dá 25 centímetros. Ó, deu 26 carreiras a mim, aqui ó. Daqui pra cima deu 26 carreiras. Eu tô fazendo com 25, 25 frente e 25 costas. Total de 50 centímetros para não ficar pegando aqui debaixo do braço, né? Aí eu vi o total do comprimento que eu precisava. Eu tirei os 25 centímetros da cava, ó, 25 centímetros da cava, mais a quantidade que eu já tinha pronto para dar os 95 centímetros. Depois eu fiz o que? Contei a quantidade de ponto que tinha nele, nele, frente e costas, né? Porque eu separei aqui para poder fazer a cava. Então, a, a frente com as costas fica, fica sendo executado separada. Eu fiquei com 146 pontos para frente e 146 pontos para as costas. Aí eu fiz o quê? Quando chegou aqui, ó, eu deixei 10, 12 se não me engano. 12. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu deixei 12 12 carreiras para fazer essa cava aqui, ó, pescoço. 12 carreiras. Fiz as 25 no total aqui. E quando chegou aqui, ó, dá um total de foi 16 26 carreiras que deu da cava para para o ombro. Então eu fiz 16 carreiras no total aqui. Quando eu cheguei na minha 17 né? Aí eu fui e comecei a fazer separada. Eu coloquei 40 pontos aqui. ó Essa parte aqui eu coloquei 40 pontos. Deixei... Deixei... Acho que foi 76... É, acho que foi 76, se não me engano. E deixei mais 40 aqui. 40, 40, 80... Mais essa, essa diferençazinha aqui Pra a gola ó. Eu acho que aqui são 76 pontos Pra vocês não Não ficarem sem saber quanto deu Eu vou contar rapidinho Eu até ia anotar Tava fazendo as anotações aqui Deixa eu ver aqui 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 16, 18, 20, 22 24, 26, 28 30, 32, 34, 36, 38. 40, 42, 44, 46, 48. 50, 52, 54, 56. Ó, 56 aqui. Aí ficou com 40 aqui e 40 aqui. Tá bom? Depois, na hora da, da manga... Quando eu fui separar aqui costas e frente, eu deixei um ponto aqui. Ai, não sei se vai conseguir aparecer, porque é branco, vai ficar bem... Aí, quando eu fiz as costas, eu pulei um ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar longe pra ver se aparece. Deixei um ponto entre as costas e a frente. Esse ponto aqui, ó. Tá no, tá no intervalo entre as costas e a frente. Aí, eu fiz o seguinte. Cada carreira aqui de ponto alto, uma eu coloquei dois pontos e a outra eu coloquei três. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver porque tá dando... Ó. Aqui tem três Aí eu fui colocando dois, três, dois, três nele todo até chegar do outro lado, ok nesse pontinho aqui do meio, eu faço um pontinho alto e fecho. Eu sempre começo como... como eu coloquei a emenda aqui para as costas, eu começo aqui nesse pontinho, na primeira carreira aqui das costas eu fiz dois. Dois pontos altos, ó, três correntinhas, três correntinhas, um ponto alto. Aí, um ponto alto na separação da frente com as costas, aí, dois pontos altos e três pontos altos. Aí, vou seguindo assim, dois, três, dois, três, tá? Aí, vou falar também aqui, ó, na manga. Como esse vestido da manga não é solta, ela é um pouquinho mais presa, né? No é peso mais coladinho. Aí, eu fiz as diminuições, ó. Uma, duas, três carreiras. Uma, duas, três carreiras. Na quarta carreira, eu fiz a diminuição. Deixa eu ver se eu consigo chegar bem mais perto. Não vai focar. Tentar mostrar assim. Se estivesse fazendo, seria a mesma coisa. Não ia conseguir ver. Ó. Uma, duas, três, quatro. Na quarta carreira. Eu fiz uma diminuição. Aqui nas costas, na parte de trás. Uma diminuição aqui. Aí vocês podem fazer uma diminuição na frente e uma diminuição nas costas. Mas esse lado aqui eu não fiz, olha. Então, eu fiz uma, duas, três. Na quarta carreira eu fiz uma diminuição só, tá? Na quinta carreira eu fiz uma diminuição nas costas. Pulei dois... 4. No quinto ponto eu fiz outra diminuição. Tá? Isso na 2 4, na quinta carreira, fiz duas diminuições. Agora vamos ver aqui na sexta. Na sexta carreira eu fiz uma diminuição na frente. Porque aqui quando eu comecei a fazer, eu fiz uma diminuição nas costas. Não fiz na frente. Aí, na sexta, eu fiz na frente. Não fiz nas costas. Tá bom? Sétima. Não fiz nenhuma diminuição. Na oitava. Oitava carreira. Eu faço duas diminuições, ó. Uma nas costas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu faço outra diminuição. Tá? e as duas últimas as duas últimas eu não faço diminuição nenhuma aí é ponto alto em cima de ponto alto quando eu termino de fazer aí eu vou fazer aquele mesmo desenho que eu fiz lá embaixo na barra é, dois pontos altos fiz duas correntinhas aqui eu não faço três correntinhas faço duas correntinhas só pulo dois pontos de base de base Quase que não sai a base, né? Pulo dois pontos de base e faço dois pontos altos de novo, tá bom? Então, aqui, lembrando que aqui são só duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Não faço com três porque eu quero ela fechadinha. Não quero ela aberta igual lá embaixo. E aqui, que lá na barra a gente separava com três, aqui não precisa, Aqui, essa carreira aqui de pontos altos, vocês podem colocar. Nesses intervalos aqui, pode colocar dois pontos altos, não precisa colocar três. Vai ser dois pontos altos aqui no, no intervalo e dois pontos altos aqui, um em cima do outro, tá bom? Percorrer ele todo e eu fiz isso por duas vezes. Se alguém quiser mais comprido e quiser aumentar, também então fica a critério. Esse aqui é porque é a manga 3 quartos, que vai até passar um pouquinho, porque ainda tem os quadradinhos, tá bom? Aí eu fiz com, com dois desenhos desse, tanto lá embaixo, quanto aqui na manga. Aí agora eu vou mostrar pra vocês que tem um lado da manga pronto já. Olha como ela tá. Eu espero que esteja ajudando pra vocês entender direitinho a explicação, porque se eu fosse gravar isso tudo, gente, ia ficar grandão o vídeo. Mas eu continuo falando. Se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Vou até botar aqui ponto com ponto. Ó. Essa aqui é a minha manga já pronta. Tá bom? Esse lado aqui tá todinho pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês como que faz essa parte da manga. Eu deixei a outra ali pra vocês verem, tá bom? Só vou explicar aqui como, como eu fiz, rapidinho, para vocês, e vou mostrar a outra ali que eu tenho que fazer. Aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Eu casei, ó, percorri ela, porque é o flash que tá muito difícil a luz aqui. Aí não consegue mostrar ponto por ponto. A única coisa que eu fiz aqui, gente, não fiz nada de diferente. Eu coloquei um ponto alto aqui, aí, não, desculpa, um ponto baixo, não tanto falar ponto alto, ficou gravado na cabeça. Aqui nesse miolozinho, descer um pouquinho pra ver se vocês conseguem ver. Nesse miolo aqui, eu coloco um ponto baixo, e em cada carreira aqui, ó, eu vou colocar três pontos baixos. Nessa carreira eu coloquei três, nessa carreira eu coloco mais três, tá? Tá? Vou mostrar isso na outra manga. E aqui, quando eu virei para poder fazer o acabamento, eu coloquei, ó, vou deixar um pouquinho, um pouquinho mais distante aqui pra vocês verem. Aqui, ó, dentro aqui do, do meu, da minha metade do meu leque, coloco um ponto alto. Aí, quando eu venho na carreira, eu coloco três pontos altos. Na próxima carreira, eu vou colocar três pontos altos novamente. E assim eu vou percorrendo. Cada carreira três pontos altos. E nesse meio aqui eu coloco um ponto alto só, tá? Essa aqui, aí eu fiz. Circulei ele todo em ponto alto e a última carreira eu fiz ponto baixo. A última carreira ponto baixo. Porque ele é branco e não dá para poder ver direito. Ó. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa parte da manguinha. Eu vou falar pra vocês também quantos quadrados pegou. Aí, eu vou falar aqui. Na minha saia, a parte aqui da. Nessa parte aqui da saia, eu usei 26 quadradinhos coloridos. 26. Um total de... 13 brancos. Aqui. 13 coloridos. Não. 26 coloridos. E 13 do branco. para fazer a saia toda. Tá? Frentes e costas. Dá um total de... 39 quadrados. Tá? Pra saia. essa medida que eu tô fazendo. A manga... Eu, a minha ficou com 10, 10 coloridos e 5 do branco, aqui ó, aqui já tem 2, 4, 6, 8 e agora o décimo que é para poder emendar, tá bom? Esse aqui eu deixei pra vocês verem porque eu tinha feito e na hora de emendar eu emendei errado, a gente também erra. Aí eu fiz o que? Eu fiz a outra manga certa. E essa errada eu deixei pra mostrar pra vocês e falar que a gente também erra. Porque a gente vai fazendo e tem hora que. hora que não vai. Então, eu faço o que aqui, ó. Ela é assim. Aqui, ó. Ela vai ser emendada dessa forma. Eu tive que colocar até esse marcador aqui para eu saber onde que eu tinha que emendar. Porque na hora de emendar, emendei errado e cadê de, de achar o erro? Às vezes é uma coisa boba, mas você tá ali fazendo, vendo o tempo todo e acaba errando. E é isso que acontece. Então, eu deixei aqui para mostrar para vocês que eu tinha errado. Aí fiz a outra certa. Eu não vou usar minha agulha 1,75. Vou usar minha agulha 2 milímetros. Já tenho eles aqui todos prontinhos. Esse aqui foi tudo que eu desmanchei. O meu vermelho. Esses aqui vai ser o que eu vou usar aqui, ó. Vou usar esse branco e esse vermelho, Tá? E aqui também não tem segredo nenhum, vocês vão emendar como emendou a saia. Só que a diferença é porque como é manga, então é bem pequenininha, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Ó, fiz os meus quatro pontos altos. Uma correntinha e vou emendar ele aqui no branco, ó. Aí, uma correntinha. Quatro pontos altos aqui dentro. Três, quatro. Aí agora eu vou emendar ele aqui no branco para terminar. Aí eu vou emendar o o branco aqui, ó, que eu começo sempre. Nesse lado aqui, como eu falei no outro vídeo, né? No... Lá no início. Vou emendar ele aqui. Vou descer para Vou emendar uma ponta, duas, três, quatro pontas. Essa... Esse branco aqui vai ser as quatro pontas emendadas. E depois eu vou emendar esse vermelho aqui. Tá? Começando também por aqui. Que eu sempre começo daqui. Do lado esquerdo, né? Pra o direito. Tá bom? Aí, eu vou terminar aqui rapidinho e volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer o restante aqui e a beirada. Que meu vestido agora tá, tá todo arrematado, todo pronto e falta só esse pedacinho aqui. Aí, eu vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Eu acho que... não sei se vão... Querer que eu faça todo Deixa eu ver aqui Agora, falta só o último aqui, que é esse vermelhinho aqui, que eu vou emendar aqui. último quadradinho agora, depois tem só que fazer as metadezinhas só, pra poder terminar, já fiz das outras, aí ficou faltando só desse daqui que eu tinha que emendar. mostrar pra vocês como ficou Tava procurando a tesoura aqui bem olha como é que ficou emendado essas pontas aqui é horrível deixa um pouquinho maior só para poder fazer o acabamento aqui ó aí agora tá faltando fazer falta fazer esses dois aqui ó falta fazer essa emenda essa daqui esses dois aqui quatro quatro meinho né do quadrado aí eu vou fazer e depois eu mostro para vocês o restante tá bom eu vou fazer com vocês não vai demorar muito e eu já fiz essa metadezinha já no. naqueles outros quadrados lá da parte de baixo tá bom eu queria só mostrar para vocês como eu emendo essa parte aqui da da manga que. Não é que eu tive dificuldade. <risos> Foi até falta de atenção. Aí eu marquei, né? Onde eu tinha que marcar, onde eu tinha que começar, que eu tinha que emendar esse aqui só nessa pontinha do, do laranja. Aí eu fiz o quê? Eu saí emendando o laranja inteiro. Só que o laranja inteiro era o branco. Entendeu? Aí tem que só que ter um pouquinho mais de, de atenção. Tá bom? Aí eu vou fazer esses quatro meus aqui. E quando eu for fazer o ponto baixo aqui, eu volto para mostrar pra vocês e o ponto alto aqui, tá bom? Prontinho, eu terminei de costurar, como eu tinha falado. Aí, passei a minha carreira de ponto baixo, deixei só um pedacinho aqui para terminar com vocês. Olha... Cada carreira dessa daqui eu faço três pontos baixos, e aqui no meio eu faço um ponto baixo, tá? Dois, três ponto baixo, venho para o próximo, um, dois, três ponto baixo, e aqui dentro um ponto baixo, mas eu comecei aqui com as minhas duas correntinhas que já equivale a um ponto baixo. Aí vou só fechar na segunda correntinha, tá? Ficou bem apertadinho. Um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto. Essa parte aqui é onde eu vou é, é onde eu vou costurar no vestido. Bom, essa partezinha aqui, ó, eu já posso cortar, que eu já fui escondendo aqueles fios, né, que fica aqui, como vocês estão vendo nessa parte aqui, ó, esses fiozinhos aqui, aí eu já vou escondendo, ó, que são bastante fiozinho né, ó. Aí eu deixei essa parte aqui pra fazer com vocês, essa parte aqui é a parte de baixo do acabamento. Essa aqui é onde eu vou costurar no vestido, tá bom? Aqui... Eu faço o meu círculo mágico. Venho aqui. Eu sempre gosto de começar nesse meinho aqui. Aí eu vou fazer um ponto alto aqui dentro. Que é as três correntinhas de início, Tá bom? uma duas três correntinhas vou pro próximo aqui ó faço uma carreira tá e nesse meiozinho aqui eu faço três pontos altos aqui dentro já vou escondendo esse fiozinho para poder arrematar Já posso cortar ele, tá? E agora eu vou prosseguir com três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Na próxima carreirinha. Três pontos altos. E aqui nesse meinho aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Pulo para a próxima carreira, já escondendo esse fio para poder fazer o acabamento. Dois pontos altos, três, tá? Todo ele vai ser três pontos altos e nesses meinho, um ponto alto só. Se alguém quiser fazer ele mais, mais abertinho, pode colocar até, ao invés de colocar um, colocar dois. Mas eu acho que não tem necessidade, mas varia do gosto de cada um, né? Aí fica a critério de cada um. Ó, pode ver que eu já tô escondendo o meu fio, depois é só eu vir e arrematar esse pedacinho aqui. Eu deixo para poder ir arrematando lá no final, tá? Aqui dentro é um só. Aqui no próximo, são três pontos altos. Próximo, outro ponto alto, dois, três, chegamos aqui no biquinho do leque, um ponto alto, vem aqui, escondo o meu fio, sempre dá uma olhadinha aqui atrás para ver se tem fio aqui atrás, tá? Poder esconder, não. Isso aqui, fio já não pegou o ponto, a, a linha atrás. Aqui, ó. Tem dois fios. Eu já pego os dois pra poder esconder os dois. Fica melhor pra depois cortar só a pontinha mesmo. Tá quase acabando o meu quinto novelo, mas vai dar. Vai dar, ainda vai sobrar um pouquinho ainda. Dois. Três. Eu vou adiantando e parando no vídeo porque fica muito grande, tá vendo? E é a mesma a mesma sequência sempre não muda. Aí a última carreira aqui que eu vou passar vai ser ponto baixo para poder fazer o acabamentozinho. Assim, ainda poder terminar dois, três. Será que essas linhas também atrapalham essa enjoada? Vou mostrar pra vocês como é que... Como que eu é, faço pra poder costurar. Tem muito segredo também, não? Só medir direitinho, mas aí eu vou mostrar pra vocês. Já mostrei aquela manga que tá... Que já tá costurada, né? Tá terminada, falta só essa daqui. O vestido já tá todo arrematado. Tudo... Terminado. Vocês procuram também quando estiver trabalhando com a, com a linha branca? Tá sempre lavando a mão, porque eu lavo a minha aqui o tempo todo. Mas mesmo assim, a peça ainda fica fica branquinha. Como é que você fica pegando nela com a peça é grande? Fica pegando nela o tempo todo? É horrível. A procura sempre estar tá lavando a mão. Ó, tô quase chegando já. Aí, fazer a carreira de ponto baixo. Vocês veem que não tem mistério nenhum aqui. Todo percorrido em três pontos altos, nessas metadezinhas aqui, que é... Um ponto alto só que eu tô colocando, não preciso dela mais aberta do que ela já tá. isso aqui é a parte do que fica ali no cotovelo, então ela já tá bem larguinha já, mas quem quiser um pouquinho mais larga, aí é critério de cada um. Vou falar quanto centímetro deu a minha também, que eu não falei em centímetro, né? Só falei a quantidade de quadradinho que a minha pegou. Vou falar em centímetro, quanto quantos centímetro a minha tá dando. Eu não falei tanto de comprimento quanto de largura e é tanta coisa a gente acaba esquecendo alguns detalhes aí aí. Eu vou revisando dando mais uma olhada no. No vídeo aí, eu vou vendo o que eu não falei, para poder tentar tirar o máximo de, de dúvida, né? Que possa ter. Mesmo assim, quem tiver, tiver alguma dúvida, pode perguntar. Esse tamanho aqui, eu acredito que seja um tamanho G, tá? Pela medida do quadril, pelas medidas aqui que eu passei, é pra um tamanho G. Ó, aqui, ó. Fechei na terceira correntinha que eu comecei, levanto duas correntinhas e agora eu vou percorrer com ponto baixo. Cada ponto alto eu vou fazer um ponto baixo agora. Pra poder finalizar, tá? espero que tenha dado né para poder entender direitinho para quem se interessar em ver e em fazer né Tem coisas que a gente acha que não precisa nem falar ou mostrar. Mas, às vezes, a pessoa tá começando agora no crochê, aí tem dúvida, né? Aí, a gente que já tá um tempinho, acha que não precisa. Mas, se por acaso eu esquecer de falar algum detalhe, pode me perguntar. Aí, terminei. Coloquei essa parte dos quadrados pelo do lado do avesso e o vestido também. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra poder, que eu meço aqui, pra poder costurar. Coloco ponta com ponta, venho aqui, ó. Nas duas pontas, ó. Esse lado aqui da mesma forma. Vem aqui na, na ponta. E nessa ponta aqui também. Aí aqui no meio também, ó. Vejo mais ou menos aqui. Aí eu... Jogo um pouquinho aqui para trás. E vejo o meio aqui. Poder costurar. Isso aí. Agora é só escolher a forma que quer costurar. A agulha já tá aqui, tapeceira. Vou começar por esse lado aqui. Vou dar um nozinho, passar a agulha aqui. Dar um nozinho aqui pra começar. Ah. E aqui dentro, no mesmo ponto, eu já faço um ponto aqui, ó poder segurar a linha. E aqui vai costurando normal, como costura o crochê, ó, que é um ponto de lá e um ponto de cá, a correntinha. Fazer só um pedaço para não ficar muito grande. Já fui escondendo aquele fiozinho aqui do início, ó. Só tem um pedacinho aqui, que aí já vai escondendo ele. Gente, essa é a forma que eu costuro, não tem segredo nenhum. Eu terminando de costurar, eu volto pra mostrar pra vocês que eu já posso tirar. Ó. E depois eu mostro como ficou. Aqui tá o meu vestido todo terminado. Ó. Ele ficou com 95 centímetros de comprimento. Tá? Ó. Já coloquei até a etiqueta. Tudo terminado. A manga, eu falei que eu ia medir quanto centímetro tá dando a minha manga aqui. Não esqueci. Vou medir aqui para vocês verem. Tá dando, deixa eu ver, 34 centímetros. 34, isso de comprimento, tá? A largura aqui em cima eu falei, né? 25 centímetros, aqui ela deu uma fechada, aqui ela tá com 19 centímetros, e essa parte aqui do quadradinho, ela ficou com 20 centímetros, ó. 20 centímetros botar o dedo aqui ó 20 centímetros que ficou tá bom aqui essa largura aqui que eu falei a quantidade de pontos mas não falei quanto centímetro ficou ficou até a parte da cava com 13 centímetros tá ponto aqui 13 centímetros e meio mais ou menos Aqui, a parte daqui do pescoço ficou com 20 centímetros. Ó, oh, 20 centímetros, tá? Então, é isso. Aqui embaixo eu já medi tudo com vocês e o comprimento ficou 95 centímetros. Aí, a foto vocês vão ver, né, dele inteiro. Então, meninas, esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me perguntar, se gostarem do meu vídeo, né, puderem dar um joinha, se inscrever, tá bom? Muito obrigado. obrigada a todos que estão se inscrevendo, né, que já se inscreveram, tá? Muito obrigada. E qualquer coisa pode perguntar. Até o próximo vídeo. I was wondering if after all these years you liked me To go over everything They say that I'm supposed to heal ya